aqui são garrafas que quebra sabe esse leite longa vida que, que você compra no, mer no mercado, você abre a caixinha quebra esse vidro miudinho, põe na caixinha e você pega e passa um, uma fita e põe no lixo aqui ó, olha aqui o pedacinho do litro ó. se eu pisar aqui em cima do chinelo Às vezes as crianças vão empinar pipa, elas vão pegar um pipa no, no, no mato, não pode fazer isso aqui gente, isso aqui tem que ser descartado com segurança, viu veja bem ó. você vai pegar aqui uma caixinha de leite ó. você vai cortar deixar assim ó, aí você vai vir aqui ó, com o vidro e você vai descartar aqui dentro dessa caixinha, ó. aí sim, se caos não, não, aí você vai quebrar aqui ó, Pôr aqui dentro certinho ó, de luva certo, criança não pode fazer isso, só adulto, papai e mamãe né, então você vai fechar aqui a caixinha ó. Fechou a caixinha direitinho, vai catar aqui uma fita, ó, uma fita durex. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Prontinho. Agora você pode pegar essa caixinha aqui e descartar no lixo pra coleta quando passar. Os coletores não machucar suas mãos. E assim você descarta com segurança. Então esse aqui é o jeito mais fácil. Não podemos jogar vidro em terreno baldio. Que seja ele com mato ou sem mato. Isso não importa. Importa se alguém pisar em cima. Vai cortar o pé e muito feio. Pois então minha gente. Esse vídeo aqui não é para julgar ninguém. Não é para criticar. É só um vídeo de conscientização. Então se você descartar. Um vidro com consciência, você não vai prejudicar ninguém. Então, é assim que minha esposa faz. Aprendi com ela. Nunca ela descarta copo, garrafas, a não ser na caixinha de leite. Isso é muito importante, viu? Um abração. Se gostou, deixe seu like e compartilhe. Um abraço. Fui, tchau.